Fala galera, beleza? Foi um pouquinho aqui pra vocês e hoje mais um vídeo de dicas. E hoje vai ser uma dica rápida e uma dica que é uma finalizada aqui que pode ser muito boa pra vocês se o você, seu time estiver jogando uma inferno e estiver jogando uma situação até 5x4, né galera? O que acontece, uma coisa que eu sempre falo pros times, pra eles criarem finalizadas, criarem... Opções táticas que vão agregar bastante a eles mesmo quando estiverem situações que são desvantagem, né? Tipo, acontece muito você estar tá jogando numa situação de desvantagem. Então você precisa ter ideias caso você não... Na hora ali você tenha que criar, né? Vamos lá, galera. A finalizada é simples, super simples. Normalmente ela acontece quando você está numa situação de desvantagem. E um pouquinho no final do round. Quando os caras já gastou smoke aqui na B1, enfim. Aí vocês vão, eles vão gastar smoke, aí você vai atacar uma smoke na base. Cara, é, assim, o round vai acabar rolando e você não precisa... Ter pressa para poder fazer essa tática e ela é super simples. A tática em si vai ser o seguinte, galera: você vai precisar de duas smokes, só isso. Você vai smocar, você vai, quando acabar o smoke dos caras, normalmente eles vão ficar recuado né? E esperar vocês, é... vai esperar entrar para poder, vai esperar dar o um contato para poder picar ou fazer uma flecha, sei lá. Nisso, o que você vai fazer? Você vai ficar a base, padrão, normal, e vai atacar essa smoke aqui, galera: ó, eu travo aqui na madeira do barril e taco aqui na ponta da janela, beleza? Ela vai cair exatamente aqui, ó. Tá vendo? E para que você vai fazer isso? Porque você vai vir, o cara da C4, ele vai vir aqui e vai dar um clique na Smoke e vai sair dela. Nisso, antes dele dar um clique, vai ter um cara pronto aqui para subir. Na hora que ele der o clique na Smoke com a C4, 90% das vezes os CTs vão atirar na Smoke falando, tá plantando, tá plantando, tá plantando. Nisso, na hora que o CT começar a atirar na Smoke, você sobe aqui. Você já deixa um cara posicionado pra subir aqui. E outro cara posicionado pra comer a piscina. Vocês vão pegar a kill sem precisar fazer nada. E, tipo, é meio que um bait, entendeu, galera? Então você vai vir aqui, ó. 30 segundos de round, né? Acabou as mocas dos caras. Você dá um strepizinho pra ver se não tem nada. Esmoca a base, padrão aqui. Tá vendo? Não desse jeito, né? Um pouquinho mais forte. Aí, ó. Certinho agora. E já vem o um outro aqui, ó. Taca a smoke do, do bombe, mais ou menos. E vocês vêm na calma, espera Sem perigo nenhum. Estourou a smoke. Vocês ficam de flash. Vê se não tem nenhum pezinho, não tem nada aqui, ó. Vê se não tem nada, pezinho de base. Já vem, ó. Clicou, vazou. Nisso o outro cara sobe aqui. E, vê, e já começa, e sobe pra matar, né os caras vão atirar nas smokes pra poder pegar você plantando, pegar você, eles vão achar que você vai estar tá plantando direto, porque eles acham que essa smoke é pra você plantar, e na verdade essa smoke é só pra fazer o um bait, pra você poder subir e, e descobrir né onde os caras estão dentro do bomb aqui, porque eles vão atirar, pelo menos um dos CTs que vão estar tá aqui no bomb, se tiver dois, eles vão atirar na smoke, e aí você só precisa subir ou você precisa só passar a piscina ali pra poder pegar eles é, desprevenidos, beleza galera, essa aqui é a dica, uma finalizada rápida, uma finalizada super simples, espero que ajude o time de vocês. Valeu!